E, nessa aula, nós vamos conversar sobre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Mas, antes de falar sobre esses tipos de reprodução, é legal a gente conhecer o que é a reprodução. A reprodução é uma característica de todos os seres vivos e é um processo através do qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie. A reprodução possui uma grande importância, pois é através dela que ocorre a preservação e a continuidade de uma espécie. Por isso, meu amigo ou minha amiga, não há dúvidas que ela é fundamental para a manutenção de uma espécie. Além disso, todos os organismos vivos resultam da reprodução a partir de organismos vivos pré-existentes. Já sabendo agora o que é a reprodução, de uma forma geral, genérica, podemos dizer que existem dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, um indivíduo se reproduz sem que exista a necessidade de partilhar material genético entre organismos. A divisão de uma célula em duas é um ótimo exemplo desse tipo de reprodução, ainda que esse processo não se limite a organismos unicelulares. A maior parte das plantas tem a capacidade de se reproduzir assexuadamente, tal como alguns animais, ainda que seja menos comum. Agora, na reprodução sexuada, existe a partilha de material genético, geralmente providenciado por organismos da mesma espécie, que são classificados normalmente como macho e fêmea. Essa partilha de material genético normalmente ocorre através da troca de gametas, masculinos e femininos, para gerar um ou mais indivíduos da mesma espécie. Em várias espécies, as fêmeas possuem estratégias para controlar a inseminação do chamado óvulo, que é o gameta feminino. Algumas endurecem o caminho do espermatozoide, o gameta masculino. E outras espécies, como os seres humanos, desenvolveram um sistema reprodutivo para ajudar o espermatozoide a alcançar o seu objetivo. Bem, quais são as vantagens e desvantagens desses dois tipos de reprodução? Vamos colocar uma pequena tabela aqui para apresentar as principais vantagens e desvantagens. Vamos começar pela reprodução assexuada. Quais são as vantagens? Bem, podemos começar pela facilidade em se reproduzir, pois não há necessidade de busca de parceiro ou parceira. Também tem o um menor gasto de energia para a reprodução. Além disso, cada filho leva todos os cromossomos do genitor. Sendo assim, nós temos uma eficácia de 100% na transmissão do cromossomo. No entanto, a reprodução assexuada tem suas desvantagens. Por exemplo, tem menor variabilidade genética, já que os descendentes são clones, não elimina mutações maléficas com facilidade e não espalha mutações benéficas a todos, já que cada célula gera sua própria linhagem. Se uma mutação benéfica é rara, uma dupla mutação benéfica é ainda mais rara. Além disso, uma dupla mutação benéfica depende diretamente da quantidade da prole e do tempo para que isso ocorra. Por último, não existe uma seleção sexual. Agora, no caso da reprodução sexuada, temos como vantagens a maior variabilidade genética, já que há uma mistura de genes dos genitores. Existe a eliminação das mutações maléficas da espécie com mais facilidade. Ah, e um detalhe, organismos que herdam dupla mutação maléfica tendem a ser eliminados mais rapidamente. Uma das grandes vantagens também é que as mutações benéficas são espalhadas mais rapidamente através dos machos, já que um único macho bem adaptado pode inseminar várias fêmeas. Um detalhe importante é que a seleção sexual favorece o encontro de características adaptativas e promove a extinção das menos adaptativas. As fêmeas escolhem os melhores machos. Por último, um filho pode herdar duas ou mais mutações benéficas de cada um dos seus pais e tornar-se uma espécie de super -organismo. O filho pode ser premiado com duas ou mais mutações benéficas de cada um de seus pais. Por outro lado, nós temos algumas desvantagens na reprodução sexuada. Nós temos a maior dificuldade na reprodução, pois há uma necessidade de encontrar parceiro ou parceira para isso. Um detalhe um pouco chato é que nem sempre existe parceiro ou parceira sexual à disposição. Além disso, existe um gasto muito grande de energia com a reprodução. Por exemplo, a energia para gerar um macho é grande, e sua única função é apenas transportar gametas para que as fêmeas gerem os novos organismos. Claro, tudo bem, como já falei ali nos pontos positivos, o macho também consegue inseminar várias fêmeas. Mas parando para pensar bem, a única função dele na reprodução é fornecer os gametas masculinos para as fêmeas. As fêmeas ficam com todo o restante do trabalho e, claro, necessitam de muita energia para todo o processo de gestação. A última desvantagem que podemos falar aqui é que cada filho leva apenas metade dos cromossomos de um genitor. A meiose segrega os cromossomos dos pais e a junta nos filhos com metade de cada genitor. Apesar de ter colocado isso como desvantagem, isso pode ser vantajoso em algumas situações. Mas, enfim, isso é algo bem específico e eu não vou entrar nesse assunto aqui nessa aula, tudo bem? Ok, agora que já conversamos sobre os tipos de reprodução, as suas vantagens e desvantagens, vamos conversar um pouco melhor sobre as principais formas de cada um desses tipos de reprodução ocorrerem. Mas eu gostaria de dar uma pausa aqui nessa aula e deixar para falar sobre esse assunto no próximo vídeo. Beleza? Então, quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima!